Olá pessoal, continuando aqui o nosso estudo do livro Learn You Summerlang for Great Good A gente estava vendo aqui os módulos Que são módulos Declaração de módulos Eu falei do import, mas eu acho que antes é o seguinte, eu abri um terminal aqui, abri o Visual Studio Code e eu vou criar um novo arquivo uh, Qual é o nome do arquivo mesmo? Então, eu vou fazer o... A primeira coisa que ele diz aqui que é o criar um módulo chamado useless Então, como é que eu vou chamar esse arquivo? useless.erl é, Uma das coisas aqui é que eu eu não instalei ainda aqui, um, algo para extensão, deixa eu ver se eu coloco aqui erlang ls, é, vou instalar o erlang ls, o erlang language server, ok, pronto, agora está com a sintaxe mais bonitinha, né? Então, olha, se eu fizer eu não lembro como é que a gente faz... Ah, lembrei, lembrei. É, se eu fizer aqui, e eu fizer um C, useless.erl Então eu estou compilando aquele arquivo, ele disse OK, useless. Se eu digitar useless, é interessante, ele, ele já vem com uma coisa, olha... Ele só traz a informação do módulo Então... Deixa eu ver. é a única função que está disponível? É Então ele todo... não sabia disso Todo módulo tem essa função, aí se baixa criar o módulo Tem essa função que retorna a informação sobre o módulo Então ele diz aqui ó, que o módulo se chama useless Não tem... Ah, ele tem... na verdade ele tem dois exports Então ele já vem aqui com... Deixa eu ver se é isso aqui. Exatamente. Então, tem duas funções que já vêm com o módulo, mesmo eu tendo feito um módulo completamente vazio aqui. O primeiro é o, a função módulo info, que traz toda essa estrutura aqui, e o segundo é o módulo info que recebe um argumento, por isso que tem esse módulo info, vírgula um, que aí está dizendo que você pode dizer, por exemplo, se eu colocar aqui o é, ele vai trazer fvsn, todo esse número aqui, a versão de compilação, o lugar do arquivo, o lugar onde o arquivo fonte disso aqui está e tudo mais, o md5, legal, mas o que a gente quis fazer, fez ali foi definir uma função, então, primeiro eu disse aqui nessa linha export, Vou aumentar um pouco a fonte, nessa linha Export, estou dizendo, olha, vai ter uma função pública chamada ADD de Aridade 2. Mas, aí eu coloco aqui, vou fazer exatamente como está aqui, né? ADD AB, que retorna A mais B. Isso aqui ele está falando do Spec, mas não, não vou usar Spec Vou aqui no terminal do Erlang e recompilar. Agora vou chamar useless 1,2 ponto. E agora ele está somando. Se eu chamar com aridade diferente, ele vai dizer que não existe. Função inexistente. Ok. Outra função que... Ah, e aqui ele definiu como... Então isso aqui é a função hello... É, tem um comentário, ele tá dizendo que ele tá usando aí o format e aqui o que ele tá, dizendo, o que ele tá sublinhando, no caso aqui é o Visual Studio Code, é o seguinte, é como ela não tá aqui nessa lista ninguém, e ninguém, nenhuma outra função usa, por exemplo, se essa função aqui usasse, hello, aí tudo bem. Interessante, ainda assim ele não... Ah, será que eu acho que tem que colocar assim? Agora sim. Então, se eu, se eu usasse o hello aqui, nessa outra função, tudo bem. Mas eu não estou usando. Aí o Erlang-ls, ele diz, olha, você tem uma função lá que não está servindo para nada. Então, o que eu preciso fazer aqui é dizer, olha, existe uma função hello zero Aí eu compilo novamente. E agora eu chamo useless-hello e ele escreve hello world e retorna ok então são duas coisas diferentes uma coisa é o que ele escreve na tela hello world barra n né pulando a linha e outra coisa diferente é o que a função retorna A função aí o formato e retorna ok se dá tudo certo então isso é o que eu queria mostrar inicialmente como você pode Uh, usar o export para dizer que funções você vai exportar, que funções vão estar visíveis. Então, por exemplo, eu posso ter uma função aqui chamada aux, que é que aux faz, retorna zero. Aí eu, mas olha, ele está tá reclamando ali. Aí eu vou criar uma outra função, aux, que, re, que recebe um, um número x, e o que é que essa função aux x faz? Ele retorna x mais aux. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho duas funções que não estão sendo usadas, então tá aparecendo sublinhado ali, mas se eu coloco aqui aux barra 1, agora não tem mais nenhuma reclamação. Se eu compilo novamente e eu chamo useless aux passando o número 1 aqui, ele retorna 1, passa o número 10, ele retorna 10, porque a função aux eu disse que era simplesmente aux sem, sem nada, que é 0, mais o valor passado. Mas o que é importante é que se eu tentar chamar aquela função interna que não está sendo exportada aux, ele vai dizer, olha, função não definida. Ninguém definiu essa função aux de realidade 0. Tá aqui, tá aqui? Tá. Mas ninguém pode ver, a não ser que eu escreva aqui no export. Então a gente já viu como é que se chama a função, a gente já viu como a gente define uma função, o nome da função, os argumentos, o tracinho, o corpo. O corpo, como a gente vê nesse caso aqui, pode ter mais do que uma coisa, né? Então aqui novamente ele está reclamando porque o greet and addTo, veja que meu módulo vai ficar um pouquinho diferente do módulo do, do livro. Porque o grid and add2 tem a aridade 1. Vamos novamente compilar. E vamos chamar useless grid and add2. Qual é a aridade do grid and add2? É, é 1. Então, pronto. Ele, ele fez o grid, né? chamou aquela função hello que escreve hello world, veja que nesse momento aqui não aparece o ok, porque eu, na verdade eu não fiz nada com, com o retorno dessa função, eu poderia ter dito aqui, olha, eu vou ter uma variável x que vai receber hello, mas eu não fiz isso. Ah, ah por exemplo, eu poderia fazer assim. Não, porque o, o problema é que ele vai receber o, o, o ok, não vai fazer nada, então não fica legal. Vou dar um mau exemplo. E aí, depois ele pegou esse 2, somou com mais 2, né? chamou a função add, 2 com 2, e retornou 4. Então, esses são os exemplos opa, daqui do livro. Então, aqui adicionou as portas, e aqui mostrando como chama... Ah, sim. E eu acho que aí o que eu queria ver, além de... era... Fazer isso aqui, vamos dizer que eu coloque aqui também na parte de declarações. Eu digo: Olha, essa função format que está lá no I.O., eu quero, eu gosto tanto de usar ela que eu quero chamar ela sem precisar colocar o nome do módulo. Então vamos ver se dá certo. Deu certo. Né? Então, graças ao import, eu pude chamar format em vez de ioformat eu realmente eu não sei quando que isso aqui ajuda, só se você for realmente usar uma função muitas e muitas vezes, mas em geral, o é que custa digitar ioformat? eu acho que fica mais claro o código quando você deixa, deixa explícito de que módulo está vindo, e veja que não muda em nada o seu código aqui né, a sua execução, o fato de ter o import aqui não altera, você ainda pode usar Colocando I.O. Então, para você fazer o import, você tem que colocar o nome do módulo. E você pode importar várias funções, desde que você sempre lembre de colocar o função barra aridade. Então, não é muito mais do que um atalho para programadores quando escrevem seu código. Programadores Erlang são desencorajados de usar o atributo import, pois algumas pessoas acham que reduz a legibilidade do código. Eu concordo com essas pessoas. No caso de ioFormat2, a função ioLibFormat2 também existe. Então é isso. Isso é interessante. Quer dizer, tem um, duas funções com o mesmo nome e pacote diferente. Se você fizer o um import, você não vai saber se é essa ou aquela ali. Achar qual é usada... É... Significa ir ao topo do arquivo, consequentemente, deixar o nome do módulo é considerado boa prática, certo? Então, deixar o nome do módulo é considerado boa prática. Então, ó, vamos fazer uma boa prática aqui, vamos refatorar esse código aqui, refatorar, não. Mas olha, isso aqui eu, eu não, não, não, não fiz para nada, foi só para demonstrar, vou deixar o código como estava. Ah, sim, vou ter esse aux aqui, porque foi só para mostrar para vocês e vou compilar aqui para ver se está tudo ok, está tudo ok, então esse aqui é o módulo useless dele, que está exatamente igual ao meu módulo useless, vamos terminar essa sessão e terminamos o vídeo, e aí depois no próximo vídeo a gente vê a questão da compilação, uh, quer dizer, eu nem sei, talvez seja a mesma coisa que a gente já viu aqui, não, não, porque eu estou vendo que ele usa o RLC. Então, terminamos o módulo useless, você salva no arquivo useless.erl, foi o que eu fiz, o nome do arquivo deve ser o nome do módulo, como definido no atributo módulo, então isso é importante, o nome do arquivo tem que ser o nome do módulo, e irl é a extensão de código padrão do Erlang, né? então cada linguagem tem sua extensão de código, Erlang e é o LX tem EX, IX, EXS, eu acho que quando é um script Erlang, você pode também usar IRLS, IRLS, mas não tenho certeza. Antes de mostrar como compilar o um módulo, e finalmente tentar todas as suas funções excitantes, veremos como definir e usar macros. Macros de Erlang são realmente parecidas com os comandos define do C. Então já está o autor aqui falando de uma linguagem estranha para algumas pessoas, principalmente usados para definir funções curtas e constantes. Elas são simplesmente expressões apresentadas por texto que vai ser trocado antes do código ser compilado para VM. É isso que é importante para quem vende, por exemplo, o porque a macro em LX é muito diferente do, da macro de Erlang. Pô, eu tô pegando por essa descrição aqui, eu acho que é bem diferente. Tais macros são principalmente úteis para evitar ter valores mágicos flutuando em seus módulos. Uma macro é definida como um atributo de módulo da forma. Defina macro algum valor e é usada como interrogação macro dentro de qualquer função. Uma função macro pode ser escrita como define sub, x, y e usada como sub. Sub, algumas pessoas vão usar macros mais complexos, mas a sintaxe básica é a mesma. É, vamos ver se eu entendi. Então, vamos, eu vou aqui ter um define, vamos voltar lá. Então, é sub xy é x menos y. Então, isso aqui não é uma definição de uma função, é uma definição de uma macro. E aí, por exemplo, aqui em vez de 2 eu vou colocar sub 4, 2. É a mesma coisa, né? Veja, ele disse, ó, oh, eu não sei quem é que é esse tal de sub. Então, por isso que eu preciso dar interrogação. Ah, agora ele sabe. Ele sabe que isso aqui vai ser trocado por x menos y. Isto é 4 menos 2. 4 menos 2 é 2. Eu só fiz uma refatoração que piora o código. Mas continua funcionando do mesmo jeito. Então no próximo vídeo nós vamos ver como compilar o código. Parece que tem bastante coisa mais sobre módulos interessantes aqui. A gente já viu a questão do módulo info, mas a gente deve revisar isso no próximo vídeo e vamos continuar a estudar. Eu vou continuar a estudar esse livro do Fred Eber, Aprenda um pouco de Erlang para um grande bem. Um grande abraço, pessoal.